Saudações povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi me aventurar em um jogo chamado Blade and Sorcery. Nesse jogo você basicamente é livre pra brincar com várias armas medievais e magias pra destruir os seus inimigos. Mas, bem, como vocês sabem, todo jogo que eu toco vira um caos absoluto. Eu decidi baixar um modzinho... Peculiar. E em poucos minutos eu acabei me tornando um psicopata dentro desse jogo. E sim, eu sei que esse vídeo provavelmente vai ser desmonetizado. E é exatamente por isso que você precisa deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Não para assistir um psicopata, mas para ajudar esse vídeo a ser recomendado para mais pessoas. Agora, sem mais enrolações, bora para a chacina. Quer dizer, bora pro vídeo. Vamos lá. Create. Ah, dá para fazer um personagem? Ih, tô pelado, velho. fudeu Fudeu, vamos ver, cabelo. Um... Ó ó, ó! Calma aí! Nossa, vai ser. Ah, mas é muito curtinho, hein? Tem que ser o azulzinho, pô. Tem que ter o azulzinhas Ih, o pai também joga Ih! Alá. <risos> ó, ó, e aí! Ah lá! Ó, olha eu aqui! Nossa, mano, eu não consigo. E aí, garanhão, tudo bom? <risos> Pronto pá! socar umas... Ai! Socar as pessoas! <risos> Ai, caralho! Ah, tem sistema de peso das coisas. Tem coisas que... Hum... Tá vibrando meu controle. Uuuuh! Ó! Ai! Eu aqui em mim mesmo, eu acho. Caralho! Calma aí, calma aí. Deixa eu testar isso direito. Uh, isso é muito foda, isso é muito foda Caralho, onde é que eu tô? Eu acho que eu não tô no lugar certo Ô, oh, porra, calma, tem como... Uh, eita, caralho, calma aí Calma aí, vamos com calma, vamos com calma Nossa, tem as blasters, mano Ó, oh, tem como... Olha, tem a mirinha aqui, brother E por fim, o mais esperado Por que eu tô apunhetando esse sabre aqui, mano? Alguém sabe como é que liga o sabre? Não é assim, eu acho Uh, uh Oh shit! esse brilho. Ó! Oh? Porra, isso é muito foda. Vamos de ordem meia, meia. Oh shit! Lindas trilhas sonoras. Eita porra! Ai! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Calma. Hum, hum, hum, hum, hum. Filho da puta! Ai, ai, ai! Lagado, lagado, lagado, lagado! Não, filho da puta! Cara! Vamos começar por baixo, né, guys? Uh, ok, certo? Opa, opa! E aí, minha querida? Uh, toma nas pernas, filha da puta! Oh, tá louco? Não? Oh! Uh, uh, uh, uh, uh. Vai, vai, vai, vai, vai, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai! Hum, uh, então é assim que o Alking faz? Opa! Ai, filho da puta! Opa! Uh, uh, uh, uh. Como é que é? Vem! Tá perfurado? Tá correndo? Caraca, meu. E você? E essa arma aí? E essa arma aí? E essa arma aí? E essa arma aí? Calma aí. <risos> Otária. <risos> Segurei só não, cara. Parece que você ia me bater. Por que, que você não... Bate em... Ah, qual é? Tá maluco? Não surge nas minhas costas assim, não, minha querida. Não faz isso, não. Covardia. <risos> Caralho, parece que você... Tropeçou aí, mano <risos> Que idiota, velho Tá? Opa, eita, eita Calma aí, a minha arma não é tão Minha arma não... Uh. Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui <risos> Vem com o boneco, calma aí Como é que é o esquema? Punha etada. aí <risos> Filho da puta Quero testar outras coisas com você uh. Tá bom, se você não vai permitir eu pego uma outra arma de uma mão só pra ficar mais livre. Epa, vai tropeçar aí, minha querida. Cuidado aí, olha por onde anda. Uh, cuidado. Você tá vivo ainda, velho? Você tá vivo ainda, mano? Como é que você... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, minha filha. Calma aí, calma aí. Calma aí, eu tô... Um pouco... preocupado agora, peraí. Tá. Opa! Hum. Hum. Cara, eu tô so eu sou mais Pode tocar lá, lugar, mano. E aí, quem vem pro pau agora, porra? Caralho, que susto! Não faz mais isso, não, brother. Você não morre, velho. Você. Vem, um no soco. Vem no, vem no soco, vacilão. Assim, vem... Oh! Oh. Oh, shit. Damn. Eu, Eu espero que. Ok. Vai vestir uma cueca, filha da puta. Calma aí, eu preciso de um tempo, mano. Eu quero aprender. Oh. Calma aí, minha filha. Calma aí. Hum. Tá bom, quer mais? Calma aí, parceiro. Calma aí, escudo já é, já é demais. Calma aí. Oh. Oh. Sai fora. Filha da puta! Mete o pé! Uh, deixa eu testar minha. Sai daqui! Deixa eu testar minha nova habilidade! Caralho, eu tô me sentindo o próprio Star Killer, velho. Opa! Acho que eu ganhei, né? Acho que eu preciso não saber vermelho, né? Vamos mudar isso aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, ai, ai. Calma aí. Hum. Hum. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deixei uma minha cabecinha voar aqui. Vem cá. Vou ficar cansado, velho.